Olá queridos, bom dia, graça e paz. Seja muito bem-vindo à nossa oração da manhã. Que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar a sua família. Nós vamos orar agora, bem rápido, para que você, enquanto se prepara para o trabalho possa estar sendo abençoado por Deus. A sua casa, os seus filhos, sua família e o seu trabalho também possa ser frutífero. Vou colocar já esse texto aqui que fala sobre a melhor oração. Qual é a melhor oração? Para mim, eu entendo que a melhor oração é a própria bíblia quando Jesus enfrentou Satanás no deserto ele simplesmente falou a bíblia para ele show né é show Salmo 3 sete versos apenas e essa é uma história esse salmo tem uma história Davi confia em Deus na sua adversidade e esse Salmo, Davi compôs ele quando fugia de seu filho Absalão, que queria usurpar o trono. É triste, mas é real. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma.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 porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. Queridos, é forte esta oração, é forte. Mas eu acho ela perfeita para o seu dia hoje, o dia em que você vai sair, a hora em que você vai sair, para a sua batalha, sua batalha diária. Agora que a gente já fez esta, esta oração que certamente ela é ouvida por Deus, porque é a Palavra de Deus. Eu quero orar junto com você, junto com você, falar as nossas palavras, palavras que vêm do nosso coração, inspirados por esta palavra, que é a Palavra de Deus. Ore junto comigo, se você não puder fechar os seus olhos para que ninguém roube a sua atenção, nada possa roubar a sua atenção, não tem problema, fique de olhos abertos, mas o seu pensamento em Deus. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, obrigado por estar aqui orando com essa pessoa, colocando ela na tua presença, colocando ela diante de ti, me colocando também diante de ti, Senhor. Obrigado por esse salmo que foi deixado a tanto tempo para nós para servir de guia para servir de alento para servir de consolo de conforto para renovar a nossa fé obrigado porque o Senhor tem sido sempre conosco e o Senhor jamais nos abandonará jamais tu és Deus por isso te escolhemos Senhor fica na minha casa Fica no meu lar, guarde os meus filhos na escola, que vão seguir para a escola, outros para o trabalho, os que vão ficar em casa. Minha esposa, me guarda nesse trânsito, neste ônibus ou neste carro, nesta condução, durante todo o dia. Me livra, Senhor, das setas malignas, do encontro com o mal. Me protege. Em nome de Jesus, me protege. Amém, Senhor. Obrigado. Queridos, obrigado por sua audiência. Se você puder, compartilha esta oração com outras pessoas para abençoar a vida delas, o dia delas também. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.